Eu vou evitar de dar nomes aqui, porque sei que há gente, não todos, evidentemente, a maioria não é assim, mas há gente da Suprema Corte que guarda rancor no freezer. Portanto, não vou dar nomes. Todavia, ouvi aqui vários companheiros respeitosos sobre o seguinte, e daí indago vossa senhoria e a mesa diretora. O meu gabinete 16 está em desespero. Porque jornais, o Globo, a Folha, Globo News, estão telefonando de que o ministro Alexandre Reis acaba de decidir retirar as minhas 30 redes sociais do ar. E mais uma brutal agressão à liberdade de imprensa. Bom, posto isto, há informação no cafezinho que o oficial de justiça está aqui para me intimar. A pergunta que ele faço, dentro do plenário eu posso ser intimado? Porque eu desejo fazer um escândalo aqui se eu for intimado. No gabinete sim, no corredor sim, mas aqui dentro do plenário, porque aqui já aconteceu até a prisão de senador, né? É, cons... Injusta, por sinal. Senador Jorge Cajuru, consultando a Secretaria-Geral da Mesa, é, Vossa Excelência não pode, não deve e não será intimado dentro do plenário do, do Senado da República naturalmente nós não impediremos o trabalho de um oficial de justiça que está cumprindo uma determinação. Ele pode é, notificar V. Excelência no plenário, em, outras, é, em outros departamentos do Senado da República, mas no plenário do Senado, V. Excelência, usando é, do mandato de conferido pelo povo do Estado de Goiás, não será intimado nesse momento. As buscas, e apre... As buscas e apreensões feitas hoje de manhã foram inconstitucionais, ilegais, ofendem qualquer norma básica do Estado de Direito. Como se não bastasse tudo isso, recebemos a notícia mais recente, recebemos a notícia mais recente de que há uma ação para tirar do ar redes sociais que apresentem divergências aos membros do Supremo. Senhor presidente, isso é uma ofensa a um outro princípio sensível, a liberdade de manifestação. Eu e o senhor presidente somos pessoas públicas. A gente ora ou outra, recebe alguma reprimenda de algum meio de comunicação, algumas vezes somos ofendidos. O Clarence falava ainda há pouco, uma ofensa que recebeu de um órgão de comunicação recentemente. Qual a providência vossa excelência e qual a minha quando assim o sinto? Utilizar o próprio judiciário, utilizar o 25 e 26 do Código Penal, calúnia e difamação, injúria e difamação. Agora, utilizar da censura, utilizar-se de instrumento de censura e o mais ofensivo, a utilização da censura em um órgão que é judiciário, a Suprema Corte do país responsável pela preservação dos princípios constitucionais, da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação. Para tentar dar um freio a essa escalada, a essa escalada que só rompe a ordem do Estado de Direito, ainda há pouco, Sua Excelência Procuradora-Geral da República tomou a medida que cabe, sugeriu, deu parecer na verdade, deveria ter determinado o arquivamento imediato deste inquérito descabido, movido no Supremo Tribunal Federal. Foi esse o parecer de sua Excelência, a Procuradora-Geral da República. Agora acabo de receber a informação. O que faz o ministro Alexandre de Moraes, relator desse pretenso inquérito que não tem pé nem cabeça, não tem fundamentação na ordem jurídica, não tem assento na ordem constitucional? desconhece, ignora o parecer da Procuradora-Geral da República. Ignora, por completo, o parecer da Procuradora-Geral da República. Senhor Presidente, o Senado é a casa da mediação e é também a casa de julgamento de ministros do Supremo. Na ordem jurídica constitucional, em um Estado de Direito, ninguém pode mais que ninguém. É aqui o local de investigação e é aqui também o local onde o ministro do Supremo pode responder pelo crime de impeachment, que no meu entender, nestes casos, em espécie, ocorreu. Se membros do Supremo Tribunal Federal, da mais alta corte do país, responsável pela guarida da Constituição, ao invés de fazê-lo, a ofendem, a rasgam, se isso não for crime de responsabilidade, nada mais o será. Eu me acostumei na vida a buscar sempre o melhor e a querer sempre o melhor, mas sempre preparado para o pior. E me parece que o pior está vindo. Aquela famosa tempestade perfeita só acontece porque a gente ignora eventos pequenos, que acontecem e a gente vai ignorando esses eventos que estão acontecendo. Se nós aqui no Senado, que é a casa da mediação, da experiência, não tomarmos uma providência... Essa tempestade virá, presidente. Chega. Não se pode ter psicologicamente um senador aqui vivendo sempre ameaçado, com picuinhas, com mentira, porque ousou desafiar o Supremo. Então chegou a hora do Senado tomar medida. É a única casa que pode fazer alguma coisa em respeito ao Supremo Tribunal Federal. E essa coisa tem que ser feita em forma de impeachment, mas que seja um freio, que seja aquela mostra que eu tanto falo aqui. Ministro não é semideus. O Supremo pode muito, mas não pode tudo. E nós podemos fazer algo. Senhor presidente, eu queria lembrar uma frase do patrono desse Senado, uma frase de Rui Barbosa que diz o seguinte, a pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário. Contra ela não há quem recorrer. Senhor Presidente, o que nós estamos assistindo é inadmissível. Volta a censura da imprensa. Agora censuram a liberdade de um senador usar o seu direito de opinião. Nesse caminho, senhor presidente, vamos lembrar a Rua Bosa, não temos a quem recorrer, o povo não tem a quem recorrer. Este Senado é o único poder da República que tem meios para evitar uma ditadura do Judiciário. Inspirado em nosso patrono, eu peço ao senhor que olhe com carinho o que está acontecendo. A nação exige de nós uma postura à altura do momento. Não é possível admitir que o presidente de Toffoli continue nessa caminhada absurda de querer censurar a imprensa, de querer uh, intimar que nessa casa um senador da República. Este momento é, é surreal. O Supremo Tribunal Federal é guardião da Constituição e ao censurar afronta a Constituição. A liberdade de imprensa não é uma prerrogativa tão somente dos profissionais de jornalismo. É um direito da sociedade, porque sem ela, certamente, não exercitaremos na sua plenitude a democracia. Estes últimos procedimentos envergonham, certamente, o judiciário sério do país. Perguntam o que fará o Senado da República. Certamente, da tribuna do Senado, o protesto que ecoa no país contra decisões estapafúrdias que violentam a Constituição do país em primeiro lugar, mas, sobretudo, afrontam as aspirações mais legítimas do nosso povo. Quando se propala aqui a instalação da CPI, da TOGA, obviamente, se fazem razão de fatos determinados, consequência de denúncias conhecidas pela opinião pública do país que exigem esclarecimentos. Não se deseja, em hipótese alguma, investigar os tribunais, investigar o Poder Judiciário de forma inteira. O que se deseja é esclarecer fatos do conhecimento público, consubstanciados em denúncias da maior gravidade, que não pode calar o Senado Federal. Esta investigação proposta pelo ministro Alexandre de Moraes com busca e apreensão no dia de hoje é outro fato inusitado que tem que ser repelido prontamente. Avançaram demais o sinal. Colocam o Supremo Tribunal Federal acima da Constituição. Não são proprietários da Constituição, são guardiões da Constituição. E esta é a responsabilidade deles. Restam duas perguntas importantíssimas, senador Davi, para que a gente possa responder aqui nessa casa. A primeira delas é o que os ministros precisam tanto esconder. O que, é que eles têm por debaixo daquela toga por debaixo da casca da instituição mais importante da República, que eles precisam esconder a força de tanto abuso, de tanta intimidação. Hoje, dez brasileiros receberam em suas casas busca e apreensão deflagradas em ações ilegais. Claramente sem nenhuma motivação, claramente sem nenhuma razoabilidade. Essa é a primeira questão, o que eles querem esconder. A segunda questão, senador Davi, que precisamos urgentemente responder, é que tamanho terá o Senado da República? Se nós vamos nos colocar à altura do desafio de garantir equilíbrio institucional para a nossa nação, ou se vamos nos submeter aos abusos. Porque os abusos vão cada vez mais em crescente. Não é segredo que é assim que acontece. A gente vê e é reiterada a reclamação, o alerta que determinados partidos, como por exemplo o Partido dos Trabalhadores aqui do senador Humberto Costa, vem fazendo dos riscos para a democracia brasileira, o risco do autoritarismo. E concordo e assino embaixo da preocupação que eles têm, porque é a preocupação que qualquer brasileiro decente deve ter. Mas hoje, nesta praça, o abuso está no Supremo Tribunal Federal. E só existe uma instituição que pode aplicar o um remédio adequado, que é o Senado da República. Então, Presidente Davi, para além do recurso que ainda está pendente da propositura de CPI, que foi subscrita por 29 senadores, e o senhor sabe, e eu sei, que lá existem fatos determinados e todos os requisitos necessários para uma CPI, além desse recurso pendente de apreciação pelo plenário, informo a Vossa Excelência que estamos apresentando ainda hoje pedido de impeachment em face dos ministros Alexandre Moraes e Dias Toffoli pela prática de crime de responsabilidade, pelo abuso de autoridade que praticaram nesses atos de censura à imprensa e de abuso contra cidadãos brasileiros. Democracia tem que ser para todos. E eu acredito que essa casa vai se dar o respeito e vai muito bem garantir a máxima que Rui Barbosa, acima do senhor aí, colocou com clareza. A pior ditadura que podemos ter é a da toga, porque contra ela não cabe recurso a não ser para essa casa. Essa casa não pode se diminuir, senador. O Brasil inteiro está de olho em nós. A lei do impeachment é clara. No seu artigo 41, diz que qualquer cidadão brasileiro pode denunciar irregularidades no Supremo Tribunal Federal, pois incontáveis cidadãos brasileiros de fora e até mesmo aqui de dentro do Senado ingressaram com pedidos da impeachment, que estão atulhando as gavetas do Senado. Daqui a pouco não haverá mais lugar para tantos pedidos de impeachment. E nós não fazemos nada, presidente. É preciso tomar uma atitude. O que o presidente do Supremo vem fazendo nos últimos dias é algo inusitado na vida do judiciário brasileiro. Inclusive indícios de ligações muito perigosas no passado, conforme o depoimento do Marcelo Adebrecht. Isso precisa ser investigado. E nós não estamos dando nenhuma atenção aos reiterados pedidos, seja de impeachment, seja da CPI, que é a vontade já de um número elevado de senadores. Nada é tão ruim que não possa piorar. Hoje o Supremo vem dar um golpe na democracia brasileira. É preciso que esse Senado dê uma resposta contundente. Nós temos que restabelecer o equilíbrio, fortalecer as instituições, respeitar a autonomia e a harmonia entre o poder executivo, legislativo e judiciário. Cercear a liberdade de imprensa é golpear a população brasileira. É a verdadeira imprensa que vai noticiar a verdade, colocar luz. O Supremo Tribunal Federal está aí como guardião da Constituição Federal. Nenhum poder está acima de qualquer outro poder. O princípio é da impessoalidade. Me assusta, enquanto cidadão, enquanto senador, verificar o Supremo Tribunal Federal determinar a instauração de inquérito policial por livre iniciativa, quando a própria Constituição estabelece no artigo 129.1, que compete privativamente ao Ministério Público essa titularidade. Me assusta ele distribuir de forma direcionada, sem observar o critério de distribuição eletrônica me assusta mais ainda quando a própria Procuradora-Geral da República se manifesta pelo arquivamento e essa decisão é ignorada é preciso dar um basta nisso senhor Presidente o Supremo Tribunal Federal que deveria ser o guardião da liberdade nesse país se utiliza de um instrumento de intimidação absolutamente inaceitável. Se utiliza de mandados de busca e apreensão em residências de cidadãos comuns apenas porque esses cidadãos postaram nas suas redes sociais posições contrárias ao Supremo Tribunal Federal. Isso é algo inadmissível, é algo inaceitável. Fiz um pronunciamento naquela tribuna mais cedo falando isso, e não tenho como aceitar isso. Penso que essa casa tem o dever de, nesse momento, instalar a CPI da Lava Toga. Eu assinei os dois requerimentos de, com pedido de instalação dessa CPI e assinarei quantos mais forem necessários.